observar, tem sempre um obstáculo na frente dele, ou alguns obstáculos. Quem? Quem? Ele. Tá, tem um obstáculo na frente dele. Ele tá tentando ele... fazer o quê? Vários obstáculos. Ele tá tentando observar e descrever é, alguma, é, alguma situação. tentando ajudar ah, as pessoas. Ele tá, ele, tá, ele tá tentando chegar no usuário, mas tem bloqueios organizacionais. Quais? É gestores tempo e orçamento processos burocráticos orçamento é tá uma boa, não estou de nada, eu não quem mais? quem mais vocês que estão vendo aí? quem são aquelas pessoas ali que estão ali do lado, lado direito? os usuários vários... outros... né? quem são os caras que estão no meio, de hoje dois bloqueando? a empresa A empresa. o tempo e o orçamento e quem é o um cara que está com a bolsa na cabeça? está tentando estar com um canharrinho na mão é o... É informação. É o user experience. Não, eu vou perguntar. O vou usuário está tentando acho que, participar e ele não consegue porque ele mesmo está vendo os obstáculos que estão é. colocando, sabe? Onde que está? Quem está que com pressão? Hein? Quem está sendo o primeiro? Ele está tentando Muito fazer da melhor saída. O cara da esquerda lá está sendo oprimido, a caderna. Quem, que tá, quem é o oprimido? Ele está sendo oprimido, ele está tá se permitindo ser bloqueado. Porque ele não está sendo oprimido é, pelos outros. Ele simplesmente está vendo um, um, um obstáculo uh -huh. e não está tentando passar pelo obstáculo. Uh -huh. Ele está sendo oprimido <risos> tá sendo... pelo tá <risos> obstáculo que tá se, se apareceu a ele, para justamente travar o processo dele. Então eu acho que ele está sendo oprimido pela. pela pela força que está indo contra ele. Né? É, ele deve é um olhar através do jato. Né? É, então, assim, a opressão, se ele estivesse falando sobre ele, não? E, e ele, no caso, ele simplesmente não está indo, ou talvez descontornando, ou tentando arranjar uma outra forma para chegar do outro lado. Ele vendo por cima do Gustavo também tá ajudando aí, muito, né? Né? é tá ajudando muito uma superficial. A... Seria uma solução. E quem é o opressor aí? O opressor são os são <risos> dois, os dois, dois capangas ali. Agora eu vou perguntar para o designer ali, vocês falaram que o designer. Vocês não contradizem não, tá? Porque na verdade o, o teatro é a interpretação que a gente faz no teatro, não é o que vocês quiserem falar, tá? Vamos lá, fala aí como você está se sentindo agora. Estou é, tendo dificuldades para desenvolver o meu papel, né? aquilo que eu acho que é o melhor para o trabalho que eu tenho que desenvolver, que é chegar nos usuários, entender as necessidades deles. E assim, você falou dessa coisa da opressão, às vezes a opressão ela é sutil, né? ela não é tão.. Né? Ah, ele não consegue, ele não está tentando. Às vezes o cara está tentando, mas está encontrando ali barreiras, obstáculos organizacionais, enfim, que impedem que ele faça o trabalho da maneira correta. E isso acaba te oprimindo, porque a partir do momento que você não consegue fazer é, as coisas da maneira que você acredita, que você se preparou para fazer, é, isso também é uma forma de opressão, né? Você vai se desmotivando no dia a dia e isso é um processo gradual, lento, mas perceptível. Né? Não é uma coisa... De repente você vai perceber no primeiro momento, mas vai te maltratando ali, eu acho que é aquele processo que vai te machucando lentamente e é pior. do que chegar e ouvir um não de uma vez, não, você não pode fazer isso, às vezes é melhor. Porque aí você consegue desviar do caminho, sai da empresa, procurar alguma coisa. Acho que é e... Desgaste a longo prazo. Né? Exato. É, acho que essa coisa sutil ela é pior, entendeu? Porque é tipo, não, né? parece que você pode fazer, mas você não tem autonomia para fazer. Sim, né? é. É. é, acho que isso aí é mais... Doloroso. Pessoal do meio aí, uma barreira aí meio Como vocês estão assistindo versão subjetiva? Né? É, a é, gente está... Guardando a nossa colocação, né? A gente está aqui esperando acontecer alguma coisa, vir uma ordem lá de cima e falar, ó, deixa o cara passar, não deixa passar. Eu estou com um custo aqui, estou me preservando. Eu falei, pô, não quero que o cara me gaste não, meu irmão. E ele como prazo aí, quer ter um cara um pouco mais elástico aí, está também segurando a onda para a gente poder continuar o seu posicionamento aqui. Não sair disso, né? O cara, pô, quer passar é. de qualquer maneira, mas depende disso. Questão de posicionamento e hierarquia, né? Também. Exatamente, é. exatamente. Depende de alguém em cima e falar, deixa o cara passar, Ninguém falou nada, deixa que eu aí esperando, ele um pouquinho também. A gente vai ver se dá tá um jeito, mas por enquanto não dá pra fazer nada, não, cara. E os <risos> usuários aí do canto direito, o que vocês <risos> estão achando? Como é que vocês estão sentindo agora? De eu é. é. estou apertando muitas coisas é que não é. funcionam. Porque... É, não sei é como funciona. Não problema, é. Eu sempre adoro o tempo de falar. Eu estou procurando o tutorial mesmo. O é vídeo uma... log. É. log, é. log. É beleza. É, pessoal, vamos passar para a segunda fase de dinam, dinamização. Tá? É, quem tem uma sugestão para... Espera aí, deixa eu perguntar antes. Onde é que, é que está a opressão? Perguntou né? Como é que é tá? os caras ali, né? Sim. Então vamos lá. Como é que você sugere que a sua seja superada? Mostra a sua pesquisa, o seu conhecimento está em cima. Vai lá falar faz com ele. Muda o corpo dele, é mudar a imagem, tá? Vira o você tiver. Você faz aí, pega o corpo cima. dele e faz. Vai cima, sim. Vai galera, tá em cima dele, sabe? <risos> Mas se você não é ninguém, Como então é ninguém. Tem que, ele, tem que você vai conseguir. Eu funciona esse movimento? Olha, na prática não muito, assim, é difícil, né? para pra cima não funciona? Cara, geralmente não, porque quem tá muito acima não quer nem tomar conhecimento do que tá acontecendo ali na prática, no não dia a dia. Não, não, não vê, né? Não quer. Até pelo conforto da, da posição, que é se envolver muito com isso, Não, é? não isso aí é com um prazo, puxa, tá, mano. você ainda vai arrumar um problema <risos> com a gente. Exatamente. <risos> então, nem sempre é uma tarefa muito fácil. Próxima sugestão. Eu, eu faria uma menor. Vai lá, vai lá, vai lá. Caso, muda a imagem. No caso, seria um movimento. Não, sem movimento. Sem movimento. Tem que fazer mais de parada. Faz aí. Te é... vira tentaria pegar uma pequena brecha, uma pequena pequeno espaço entre eles, eles é... que, bem, um que que liberasse. Em vez então, tipo de, Porque, mas, tipo de todo, gibtos, vocês, não liberar assim, tudo. Está certo. E os caras que é podem. Pra... Ravindo... Cara. o aqui? Raio... Que hail... Vai botar um Mister Egg não pode, assim? Vai botar uma, um botãozinho escondido aí, né? aí? Eu estou também. Pelo menos um Passo espaço que o custo não seja tão caro, né. Hum, Alguma coisa relativa é, tipo aqui? Faz tendo brecha. Pode, mas não pode. Você pode ir até ali. Eu andaria um passo para frente, senhor. Cara, porque aí o, o custo, o prazo aqui aperta, é né. Design, dá para fazer esse movimento? Olha, não, eu, eu entendi a colocação dele. Eu acho que pode ser um caminho possível, né. Tentar Implementar uma pequena mudança, tentar mostrar isso para alguém, eu acho que pode ser um caminho, sim, para furar essa barreira, né? Tentar mostrar que isso não vai onerar tanto projeto e tal. Né? Aquela brincadeira, água na canela, melhor fazer uma coisa pequena do que não fazer nada. de repente, ao longo do tempo, você consegue... Assim como eu falei dessa opressão retilínea, né? E ali, de repente, você consegue também, com a mudança, mostra uma coisa e tá? tal. Pô, legal, surtiu efeito. Eu e acho que pode, pode funcionar. Isso? Pode incrementar, mas não pode. incrementar? É. Vamos lá, incrementa. Continua onde estava. onde está, Acho válido é a situação, mas eu também entendo que não, não tem que partir só dele, é, essa atitude de mostrar a eles e levá-la para cima, que tem que mudar. As usuários chegarem, pelo menos esticarem a mão, dar um passo para frente para chamar a atenção deles também. <risos> Os usuários chamaram a atenção dos dois para não, não mostrar que a atitude foi só dele como, como operador e sim as próprias pessoas que vão ser afetadas por aquele obstáculo e cheguem assim nessa toda essa observação. Suárez, dá para fazer isso? Assim? O usuário nem sabe, né? É, Dá pra é fazer sim, o usuário pode responder. Se for um produto, ele vai deixar você de comprar, vai deixar de... Mas... Ele vai demonstrar contado. Mas ele vai fazer esse movimento assim como ele falou? O que está faltando? está faltando alguma coisa aí? Eu não tenho o que Vamos lá, faz lá. Implementa. Continua a imagem, Se eu for de daria a volta. Mas ele não pode. Pode, pode, cara. É, e se, se não for, não almoçar <risos> junto, tomar um cafezinho, vai no mercado. Faz a conta. É, é, é. E aí se comprometendo com outras situações. Tipo, sei lá, vou almoçar, tomar um café no corredor, bate papo no elevador, sei lá, e tenta extrair alguma coisa dali em situações é, menos formalizadas. Zé, pra... dá para fazer isso com é. o é, às vezes a gente está projetando uma coisa que não é especificamente para dentro da empresa, né? Sei lá, você tem um time e está fazendo um produto, sei lá, você está trabalhando numa agência, mas eu acho que pode ser um caminho, você pode tentar pegar um perfil de usuário ali parecido no meio das pessoas que trabalham com você e tentar realizar algum teste, levar um resultado. Também pode ser um caminho. Mas primo, tio, foi rápido. É, se eu falando, sei lá, às vezes você, sei lá, eu trabalho num lugar que é um espaço compartilhado, a gente várias empresas de tecnologia. Então, nós somos uma, né, uma startup, tem outra. De repente eu posso pegar um colega de uma outra e.